Bem, basicamente eu vim aqui recomendar um jogo de NextBots, chamado vortex NextBots. Esse jogo foi basicamente criado por um fã do youtuber de Roblox Votex, e eu digo que esse jogo tem muito potencial de se tornar popular. E eu recomendo vocês jogarem ele também. Aí na tela tem uma gameplay dele, desculpa estar lagado, né? Fazer o que, né? PC da NASA. E eu digo de palavra e sinceramente, esse jogo é bem divertido. Ele ainda tá em desenvolvimento, mas por favor! Vai lá conferir porque ele é muito bacana. Bem, mais um vídeo curto e até a próxima. Crinhos e crinhas!